Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que cerca de 2 mil dólares viraram praticamente 5 mil dólares em uma semana. Então basicamente 10 mil reais viraram 25 mil reais em uma semana. Quer saber como? Então assiste esse vídeo inteiro até o final. Bom galera, mas antes de começar o vídeo de hoje eu quero dar um recadinho pra vocês. Bom, a gente sabe que geralmente o um investidor experiente aí de Web3, ele leva cerca de duas a quatro horas pra analisar um projeto Web3. E a gente sabe que o espaço Web3 é um espaço de alto risco e às vezes as identifica horas, dias, semanas procurando um bom projeto e, na verdade, não acha algo que vale a pena investir. Mas hoje eu trago para vocês a solução para esse problema. Basicamente, estou falando da Wikibit, que é basicamente um ecossistema que pode produzir tipos de informações que todos os contribuidores do ecossistema apreciam. Então, basicamente, a Wikibit é feita para equipes de desenvolvimento, onde é uma excelente oportunidade para você encontrar investidores e parceiros em potencial de todo mundo e ouvir todas as sugestões que a equipe de desenvolvimento pode nunca pensar. Também é para os usuários de Web2 Web2. Web3. Ou seja, basicamente a Wikibit vai te fornecer serviços de consulta de informações com base na qualificação da troca da blockchain e na qualidade dos projetos de blockchain dos usuários. Então a Wikibit também constrói um ecossistema que é contribuído por todos e eventualmente beneficia a todos. Ou seja, é uma verdadeira rede blockchain de comunidade onde os usuários podem criar uma comunidade para compartilhar postagens, comentários e ideias. Então se você quiser dar uma olhadinha melhor na Wikibit, vou deixar os links aí embaixo para você conferir mas enfim, vamos lá, pro vídeo de hoje basicamente a gente vai estar tá falando aí sobre os domínios INS, né, ENS não sei como você se pronuncia, mas basicamente eu já fiz o último vídeo falando sobre esses domínios, tá, e basicamente eu vou deixar uns trechinhos pra vocês conferirem agora na tela, onde basicamente é, quando eu mostrei, cara, isso faz sete dias tá, basicamente, não sei quando você tá vendo esse vídeo mas faz sete dias que eu gravei esse vídeo né, uma semaninha aí que o vídeo foi pro ar, e basicamente os domínios árabes por exemplo, que eu trouxe nesse vídeo no momento lá que eu gravei o vídeo, uma uma semana atrás tava um Ethereum em alguma coisa, então tava cerca ali de 1.700-2000 dólares ali no momento. Que eu gravei o vídeo, ou seja, uns 10 mil reais, tá? Vou colocar pra vocês conferirem na tela o momento que eu mostrei isso. Poucas unidades de três dígitos em árabe e um valor bem mais abaixo do que os três dígitos normais, 1740 dólares, sendo que a gente viu ali os três dígitos aqui, ó por, cara, 50 mil dólares então será que não tem potencial de chegar nisso aqui também? Será que não tem potencial também de valorizar tudo isso? E bom, basicamente então vocês puderam ver, eu mostrei que seria uma grande oportunidade, visando ainda alguns meses, né? Mas de qualquer maneira, já teve um resultado em pouco tempo, então por isso que eu falo, vale a pena acompanhar o canal, a gente sabe aqui as análises que a gente tá fazendo, já tô bastante tempo é, nesse mundo, então vem comigo, basicamente agora a gente pode estar tá vendo aqui, tá? Se você não tiver entendendo direito, assiste o outro vídeo inteiro, porque aí você vai entender do que eu tô falando, mas o intuito aqui é mostrar o resultado, mostrar o que ainda pode acontecer muito ainda, pode ainda melhorar muito esse resultado, obviamente não tem nenhuma garantia, pode ser que isso aqui diminua, mas olha só, como que tá agora? Então, lembra que no momento que eu mostrei, né? Vou ver se eu, talvez eu compare, coloque alguma comparação na tela. O momento que tava antes, um e pouco Ethereum, tá? E olha só o momento atual, com o Floor aqui, é, com um aumento muito grande, agora tá em 3.49 Ethereum. Olha só. Então, mais baratinho aqui, está agora, vamos lá, 3.49 Ethereum, 4.600 dólares, cara, é muita coisa, tipo 25 mil reais. Então, em uma semaninha, a gente conseguiu aqui é, transformar né, quem pegou a caldo do vídeo, lembrando que nunca é dica de investimento, mas quem estudou e fez ali o que eu mostrei no vídeo que poderia ser feito, basicamente quem é, decidiu, por isso, conseguiu ótimos resultados, como vocês podem estar tá vendo, tá? Então, é basicamente isso que eu quis mostrar para vocês, realmente. Então, aqui a gente vê que realmente isso aqui, isso aqui tem muita chance de ser o futuro, de ainda ter muito potencial para valorizar e obviamente aqui tem muito, muita coisa ainda para explorar, então tem aqui os 10K Club ainda, que aqui também é, subiu o Floor, se eu não me engano, do último vídeo, também aqui tem 4 mil dólares, ok? É praticamente 3 Ethereum de Floor, e tem diversas categorias aqui que eu ainda acredito que vão subir muito, tá? Uma que eu acredito muito ainda, que você pode dar uma estudada, é os 999 Club ENS chinês, ok? Então, aqui basicamente o Floor ainda é bem acessível, tá? 010 3, Ethereum, então um Floral aqui bem acessível e tem crescido bastante, tá? Então, aqui eu vejo também bastante potencial, vocês podem ver que subiu aqui recentemente 86%, tá? E é basicamente isso galera, se alguém ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo, esse vídeo não foi muito para esclarecer dúvida, mas foi mais para mostrar os resultados que a gente teve, que as galera que acompanham o canal pode ter também, e mostrar todo esse potencial de mercado aí, que eu acredito que ainda tem muita coisa para crescer, muito mesmo, eu devo segurar ainda para muito longo prazo isso aqui, e quem acreditar talvez pode colher bons frutos, né? Lembrando que não é nada é, garantido nesse mundo, é muito especulativo, mas é algo que eu acredito bastante. Fechou? Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até o próximo vídeo.